Boa tarde Boston, boa tarde Massachusetts, boa tarde a todos os Estados Unidos e o Brasil que está conosco agora, é hora de batermos um papo, hoje é sexta-feira, sextou, e é hora de batermos um papo sobre marketing, negócios, a parte toda ligada a negócios, fiquem à vontade aí, e eu peço que vocês façam contato com a gente, né? agora ao vivo ou mesmo depois Lá na gravação, nos vídeos, né? Que vai estar dentro do site da, do, da rede de negócio fechado. Quem está falando é Rogério Tobias, e nós vamos ficar aí até as 13 horas, aí, horário de Boston, e até as 15 horas, aqui horário do Brasil, conversando um pouco, trocando algumas ideias sobre o marketing, principalmente sobre empreendedorismo e a questão aí voltada para uma melhor gestão das empresas por parte. Dos seus empresários. Então a gente vai falar. Eu, Rogério Tobias, eu trabalho já há mais de 30 anos aí, até mais, né, na parte é, de consultoria, como consultor e também como professor universitário e empresário. A gente está aí nessa batalha há muitos anos e aquela história, né? Quem gosta do que faz não trabalha. Eu sou uma pessoa que não trabalha, né? Então é, fique com a gente. Clique e compartilhe, né? chame os amigos, chame aí os funcionários, chame os sócios, chame aí é, toda a equipe para a gente poder bater um papo sobre marketing e fiquem à vontade aí para fazerem perguntas, comentários, fiquem bastante à vontade. E nós vamos falar hoje sobre um tema que precisa sempre ser trabalhado, ser, ser discutido, que é a questão da, dos preços. A questão de como as empresas podem fazer promoções trabalhando com preço, trabalhando de uma maneira inteligente com o preço e os cuidados que a empresa precisa ter para que ela não utilize o preço de uma maneira negativa, de uma maneira criminosa, porque muitas vezes as propagandas aí que você vê, que vocês veem aqui no Brasil e até mesmo nos Estados Unidos. São propagandas que alguns órgãos do próprio governo é, ou alguns órgãos, é, é, alguns órgãos aí de organizações privadas é, questionam. Vamos falar sobre isso, sobre o tipo de preço. Vamos falar aí sobre as diversas formas né, de, de propaganda. Né, e a gente vai conversar sobre isso. Antes de, de começar, eu quero passar para vocês é, alguns contatos aí. O nosso e-mail para você fazer contato, para você fazer perguntas. Muita gente tem feito algumas perguntas interessantes. Algumas eu vou até colocar aqui hoje para vocês, vou tentar responder. É, então é gmail.com O nosso telefone aqui do Brasil é 55 31 98471 7711. E temos aí também o nosso Instagram, que é Rogério Tobias barra Rogério Tobias -prof. É, temos aí também os outros meios todos aí. acompanha a gente também pelas redes sociais, nós estamos sempre juntos aí, e com detalhe, sempre falando de marketing, sempre falando do, do, da questão empresarial, sempre falando da comunicação, sempre falando de vendas, quer dizer, todo esse mundo. Né, que o marketing envolve aí esse, esse mundo aí envolvente dos negócios. A gente vai estar sempre discutindo e falando sobre isso aí. É um prazer muito grande estar com vocês aqui né, na rede Negócio Fechado e espero que Boston esteja aí com a situação um pouco melhor. Eu estive conversando ontem, aí participei ontem aí mais uma vez, né, tive a honra de participar do programa Negócio Fechado com o Freely aí e pudemos conversar um pouquinho sobre, ah, as claro, sou sempre sobre marketing, né, ficamos aí batendo um papo muito grande sobre marketing, e a gente aproveitou e conversou um pouquinho também disso, de futebol, futebol mineiro aqui, futebol brasileiro, e falamos um pouquinho também de política, né, sempre o espaço maravilhoso dado aí pelo Freely, é, já quero deixar aqui meu abraço para ele, e sempre facilitando aí o trabalho de, desse bate-papo, o trabalho dessa, dessa discussão, né? Que eu já falei que nem chamo de trabalho, né? Que é um prazer muito grande pra gente estar tá discutindo esses temas aí é, Então, a gente vai falar hoje sobre a prática enganosa da propaganda É, existe a parte enganosa da propaganda E eu sou um pouco exigente com algumas coisas do marketing, né? Tem hora que o pessoal até fala, ah, mas e o marketing? Olha, o marketing ele é uma coisa extremamente positiva, ele é um instrumento empresarial da mais alta qualidade, da mais alta é, importância, talvez uma das áreas é, não mais importantes, porque todas as áreas são importantes, mas que tem que ser muito bem administrada, muito bem planejada, porque sem o marketing hoje as empresas realmente não têm um futuro muito certo. Então se você quer fortalecer a sua empresa, se você quer dar à sua empresa um período de tempo maior, é, se você quer que a sua empresa esteja mais forte, cada vez mais forte aí no seu ciclo de vida né, da empresa, é então um marketing bem trabalhado. E aqui eu quero falar hoje, pessoal, sobre a questão da propaganda. Nós tivemos aí a Black Friday e eu vi algumas coisas, eu vou falar sobre outras coisas, mas eu vou já começar com um exemplo eu estou querendo, estava, já comprei, estava querendo comprar um celular, Samsung, eu prefiro a marca Samsung, sem fazer merchandising aqui, e é, procurando aí, né nos diversos sites, nos diversos é, meios aí de digitais, no, inclusive no dia 31, né, no dia específico da Black Friday, que ele vai antes e passa um pouco também, isso já é normal aí né, nos países todos que utilizam essa, essa estratégia de marketing do Black Friday, é, e aí eu vi um, eu estava querendo comprar um, um S10 e vi que é, preços maravilhosos, né? Então tem o, o, o Arthur aqui que me ajuda na, a fazer as compras, me ajuda aqui na parte de internet. Ele falou, Rogério, pode comprar aí que eu acabei de ver aqui, um S10 com um preço maravilhoso. Quando eu entrava, já estava já escrito lá, estoque esgotado. Falou, oh, gente, que, que tristeza. Eu vou sair, quem sabe eu entro de novo e sei lá aí eu entrava de novo estava o mesmo produto que me tinha me falado que estava sem estoque vendendo na mesma cor porém com preço muito maior então a gente tem que tomar muito cuidado para que a empresa e empresas inclusive poderosas como é essa que eu uh, estava utilizando né, para poder tentar fazer a compra não caiam na tentação de fazerem propagandas mentirosas ah, nós temos que ter Capacidade de vendermos, capacidade de atrair o cliente, capacidade de buscar efetivamente, buscar efetivamente é, a compra, a, a, a lealdade do cliente, mas de uma maneira que seja a mais leal, a mais séria, não é? a mais é, é, é, honrosa possível. Então esse é um exemplo de uma propaganda que não agrada aos clientes. Ou você anuncia o produto e disponibiliza uma quantidade pelo menos razoável por um certo tempo daquele estoque, ou você não anuncia. Então, muitas vezes, o que as empresas têm feito? Algumas empresas pegam um, dois, três produtos mais caros, sem estoque efetivamente, colocam um preço muito baixo naquele tipo de produto e depois... É que o pessoal todo chamou atenção, que ele conseguiu toda uma atenção do público. Ele fala: Ah, nosso estoque já está esgotado. Então não é legal isso. Eu vou falar aqui sobre cada uma das estratégias que algumas empresas não devem usar, que as empresas não devem usar, mas que algumas usam. E vai conseguir apenas a insatisfação, a chateação por parte do seu público-alvo e por parte da comunidade em geral, que eu vou falar também aqui hoje do marketing boca em boca, que pode ser negativo ou que pode ser positivo. Então a gente vai falar sobre isso aqui no nosso programa hoje. né Então, é, a propaganda, o pessoal sempre me pergunta muito isso, e aqui tem algumas perguntas, sobre a, propa a propaganda. Quais são os limites da propaganda? O que a propaganda efetivamente pode fazer e não pode fazer? Bom, o que eu posso, o que eu respondo sempre é, e vou dizer aqui agora também, é que o marketing não tem um limite muito muito fácil, um limite muito é, claro para determinadas coisas. Então, por exemplo, algum exagero na propaganda, algum um pouquinho ali de de, de uma um pouco de festa, né? Na, na, na, na propaganda, o cliente já está acostumado, ele sabe. Aqui em Belo Horizonte, no Brasil, tem uma loja que bate um, um barulho pá, pesado, fala, loja tal, o melhor preço do Brasil. Quer dizer, então, todo mundo fala, não é nada, isso aí é só uma forma de dizer. Obviamente, provavelmente, a estratégia dele é uma estratégia de preço baixo. Mas, o que não pode acontecer é uma promessa não cumprida. Venha comprar o produto X a um preço mais baixo do mercado, você vai lá e não é o mais baixo do mercado, aí já se configura propaganda enganosa, então é muito perigoso para o marketing da empresa é, prometer o produto mais barato, sabendo que a qualquer momento a concorrência pode baixar o preço dela também, ou que ela pode ter um estoque, é, estar com um estoque muito pequeno e que não justifica fazer um alarde se ela tem um estoque muito pequeno. Isso pode configurar propaganda enganosa e o marketing não é uma, um, uma, uma ciência, não é uma arte de, de enganar, o que muitos ainda é, pensam de maneira completamente errada. O marketing ele tem um papel muito mais nobre do que muita gente tem falado aí, ah, principalmente no meio político e em outros meios aí. Né? É, então... Você não pode fazer uma propaganda, né? você, a empresa, não pode fazer uma propaganda ao ponto de que ela seja considerada uma, é, uma coisa que vai enganar o cliente. Ah, Rogério, mas o que é enganar o cliente e o que não é enganar o cliente? É aquilo que eu comentei, né? É, é, não tem uma, um limite, é, assim, a partir daqui agora é enganar, daqui para trás não é enganar. Isso vai depender muito da ética que a empresa tem, vai depender muito da imagem que ela quer vender como uma empresa séria ou como uma empresa que ninguém pode confiar nela efetivamente. Então, é, isso é que é o bonito do marketing, né? esse não limite, ou esse, essa, essa difusão aí com diversos limites que faz com que a empresa... Seja crível ou seja incrível. Ou seja, incrível no sentido negativo, de não crível, né? Empresa que ninguém pode crer nela, ela está falando isso aí, mas será que ela vai cumprir? Será que ela vai dar realmente essa garantia? Essa garantia estendida realmente ela vai funcionar daqui a dois, três anos? Então, é, é muito comum que muitas empresas ainda se autoiludem, achando que com propagandas. É, muito fest, muito, de, muito, é, de muita festa, muito festivas, que propagandas exageradas, não é? bonitas, com muito barulho, isso vai é, fazer com que suas vendas melhorem. Pode até fazer com que as vendas melhorem por um espaço de tempo, mas como grande parte dos clientes vai se sentir é, enganada, o que vai acontecer? No médio prazo, a empresa vai começar a ser abandonada pelos clientes. E nenhuma empresa vive de curto prazo. Fica aí uma dica, né? A sua empresa, se ela está se dando bem agora no curto prazo, continue trabalhando pesado, continue trabalhando é, com toda uma, uma estratégia de marketing séria, bem elaborada, para que você dure, para que você. A sua empresa né, e você como empresário tenha é, um período, um ciclo de vida de longos e longos anos, como muitas empresas têm. Com certeza essas empresas que já atuam há, há, há mais de 10, 20, 30, 40, 100 anos, são empresas que, de alguma forma, têm uma credibilidade no mercado. Senão, realmente, elas não estariam até hoje sendo um sucesso no mercado. E não precisa nem falar quais, né, pessoal, todo mundo já sabe... Quais são essas, essas empresas aí? É, por falar nisso, vale comentar aqui o caso que aqui no Brasil está acontecendo com a Apple, que é uma coisa decepcionante. Então uh, vale confirmar isso aí, essas informações, mas a mídia aqui no Brasil tem informado que a Apple está vendendo o último produto dela, o mais novo produto dela, sem o carregador. Então o, o órgão de proteção ao consumidor aqui entrou na justiça e está batalhando aí para que a Apple venda sim o seu produto ao preço que ela está oferecendo com o carregador. O que está se dizendo na mídia? Oh, inclusive a Apple trocou até a entrada do, do cabo do, do carregador, é, do, no aparelho para a entrada do, do carregador, para poder não servirem os antigos e o cliente ser obrigado a comprar o novo carregador, que é um preço absurdo. Então, não é, eu não acredito ainda, até agora, que a Apple tenha feito isso. Que estratégia de marketing fez uma Apple, uma das maiores empresas do mundo, entre as poucas maiores empresas do mundo, entre as primeiras, fazer uma, um, um tipo de de, de propaganda em que o cliente se sinta prejudicado. Eu vou falar sobre isso aqui também hoje, que é o cliente se sentir prejudicado depois da compra. Então, muitas vezes, no, na ânsia de ter um produto moderno, de ter um produto da Apple, os clientes compram e aceitam essa justificativa. Quando eles chegam em casa, eles arrependem. Poxa, mas por que vou ter que comprar agora um carregador de tantos dólares? Como é que fica isso? Além do que eu tinha previsto gastar, vou ter que gastar mais ainda ainda tenho que ir lá comprar então eu espero se alguém tiver essa notícia aí mais, mais quente mais é, atualizada me fale por favor, que eu não quis crer que a Apple faria uma, uma jogada dessa, uma estratégia uma tática dessa é, que eu acho que é triste né o consumidor quer conveniência quer facilidade, se eu vou lá comprar um aparelho, eu quero que venha todas as condições, tudo que é possível tem que vir no aparelho Imagina você comprar um carro que não vem com as rodas, que não vem os pneus. Você fica lá, você tem que comprar pneu na, na loja de pneu para depois você ir lá colocar no carro que está despendurado na concessionária. É mais ou menos a mesma coisa. um carro que não vem com a bateria ou que vem sem o um volante. Pelo amor de Deus, né? Então, é, é, o que venha sem o tanque de gasolina, você que tem que colocar o tanque, levar no mecânico. É, é muito triste essa, isso aí. Então vamos ver o que, que é o que a Apple está fazendo, ou se eu estou completamente enganado também, se está alguma coisa né, pode estar mal, mal, mal falado aí nessa notícia. Então, é, nós não podemos, de forma nenhuma, enganar o cliente, ou levar o cliente, que é mais ou menos a mesma coisa, a, a ser é, é, iludido com determinadas ofertas, com determinadas propagandas, com placas, com, seja qual for a mídia que nós vamos utilizar, nós temos que falar aquilo que efetivamente a empresa está preparada para oferecer. E nada que leve o cliente, que induza, os advogados gostam, né, nada que induza os clientes ao erro. Isso não pode ser trabalhado dessa forma, eu vou falar mais sobre isso agora. Né? Por exemplo, é, dizer que eu tenho, a, nós somos a melhor concessionária de, de Boston? Bom, tudo bem, é, aquele negócio que eu falei da, da, da, das divisas do marketing, né, dos limites do marketing, é, o cliente ouve aquilo e fala, bom, eu, no nada está me obrigando a ir lá, se é a melhor, é a melhor em quê? É muito inespecífico, então quando é bastante inespecífico, a gente pode crer que não é uma mentira, né? é um sentimento da empresa, nós somos a melhor quem aí de vocês não se acha o melhor em alguma coisa? Mas para provar que, que é o melhor, tem que especificar, eu sou o melhor naquela atividade X, Y ou Z, e ninguém me... Aí, bom, aí você tem que comprovar. Mas se você falar, eu sou a melhor concessionária, somos o melhor supermercado, aí fica uma coisa ampla, o marketing permite isso sim. Né? Por que não? Você vai falar, não falar bem da sua empresa, falar que sua empresa é uma empresa que tem características interessantes. Como não é nenhuma promessa específica, o cliente pode ir lá comprar, ou não, ele, ele não está sendo levado a erro. Né? E não está sendo induzido a erro. Então, agora, quando uma empresa fala, aqui você encontra os melhores preços de Boston veja, venha conferir, aí você vai lá conferir, e não são os, melhor, os menores preços de Boston, não são os menores preços de Massachusetts, tem que tomar muito cuidado a empresa, quando vai fazer uma promessa que seja mais específica, então esse tipo de propaganda, ele tem que ser o mais genérico possível, para que o cliente não, não, se, não se sinta enganado, fala, bom, Uh, nós temos os melhores preços, até aí ainda tem um sentido, os melhores preços, mas em que momento, quais produtos, então ainda está no campo da, da, da, de uma coisa mais ampla, né? sem necessariamente uma especificação muito forte. Quando você fala, os nossos pneus têm o menor preço, eu quero chegar lá na, naquela empresa de pneus e... Comparar o preço do pneu que eu quero para o meu carro com outras lojas. Normalmente o cliente hoje já leva os preços todos já anotados no seu, no seu, no seu celular ou no notebook. E ele vai comparar, ele vai mostrar para o vendedor. Eu quero que você faça o preço mais baixo do que esse aqui, que é o mais baixo que eu encontrei. E se ele não fizer, você pode acionar um órgão de defesa do consumidor. Então a empresa, os, os empresários, as pessoas que eu tenho orientado, tem que tomar muito cuidado para não fazerem promessas nas, nos seus comunicados, nas suas propagandas ou, ou através das suas mídias, que possam comprometer a imagem da empresa, que levem o cliente à ilusão e essa ilusão faça o cliente ficar é, contrariado, faça o cliente ficar é, perder a credibilidade naquela empresa e não voltar mais não voltar mais, talvez seja o pior castigo que o cliente pode dar para uma empresa quando ele se sente enganado, né? então essa propaganda que você especifica tem que ser, ela é considerada enganosa, então isso que eu falei antes na, na Black Friday, na Black Friday, é, o que, que acontece na, na, na Black Friday? Acontece que o dia inteiro você ou eu quero comprar várias coisas vou aproveitar vou comprar celular vou comprar notebook vou comprar um relógio vou comprar óculos e o tempo inteiro você fica naquela luta naquela correria atrás do menor preço e quando você vai comprar o cara fala que não tem mais estoque várias lojas no Brasil aqui fizeram isso então é, como foi uma coisa que tá, ainda está recente e é uma coisa que ainda precisa ser discutida né a minha opinião é essa, eu acho que a empresa só deve anunciar, mesmo naquela semana do Black Friday, etc., o produto que ele tiver efetivo, ele tem que comprovar de alguma forma, se, algum, se um cliente questionar, ele tem que provar que o estoque dele foi vendido. Porque o que, que tem acontecido? Fogão, tal, tá, tal, tá, tal, tá, um preço maravilhoso. Aí você vai comprar, quando você entra, e fala, desculpe, olha os nossos outros produtos, esse produto já está fora de estoque. Espera aí, você vendeu todos em um minuto? Qual era o seu estoque? 2, 3, isso não é estoque. 50, 100 Bom, aí vai depender do produto. E você tinha esse estoque? Você vendeu esse estoque? Aqui as notas fiscais. Ah, bom, então, então tá, então tá perfeito. Então a empresa vendeu acima do que ela tinha planejado, o que também não é tão inteligente assim. Se você quer anunciar, se você quer ganhar dinheiro de maneira séria, pegue um estoque razoável. Aí o pessoal do marketing... Né? E o pessoal de logística tem que ter a capacidade de saber: olha, se a gente colocar isso aqui na Black Friday e se nós é, anunciarmos a um preço X, nós vamos vender em mais ou menos duas horas todo o estoque de 500 uh, unidades do produto. Então isso é marketing. Fora isso, é propaganda enganosa. Então tem que tomar muito cuidado com isso para anunciar. Eu estou dizendo na Black Friday, mas qualquer momento. Né? Então nunca. Você, empresário, faça essa promessa se você não tem estoque, se você não pode bancar é, aquele preço por, por, mais, por mais tempo, ou por aquele estoque todo por aquele preço. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque a fé, né, a, a fé que as pessoas têm na sua empresa é o que há de mais caro na sua empresa. A partir do momento que os clientes começam a chamar a sua empresa de uma empresa mentirosa, isso se espalha igual notícia ruim igual a gente fala aqui em Minas, isso espalha mais do que notícia ruim. Então, é, é essa questão aí que tem que se tomar cuidado. Né? Então, a, a Barrel Business Biro, é, Biro, que é uma empresa de, que, que, americana, né, de, de, de uma espécie de fiscalização, sugere que pelo menos, eu até anotei aqui, 50% dos preços com mais é, é, ditos como mais baixos, né, tem que ser realmente vendidos mais baixos. Então eu não posso é, anunciar, eu estou dizendo de um órgão americano aí, tá? Eu não posso anunciar um produto por um preço muito baixo e vender 20% do estoque dele por esse preço e aumentar o preço do estoque. Então isso são, são números que vai variar nos Estados Unidos, varia de estado para estado, mas esse é, Bear Business Bureau, ele é um dos que acha que pelo menos 50% do seu estoque tem que ser vendido naquele preço para a propaganda não ser considerada uma propaganda enganosa. Então, pessoal, vamos ficar de olho aberto aí com essa questão dos anúncios. Né? Nossas empresas não estão aí para iludir o cliente, estão aí para fazer o cliente feliz, para criar no cliente um sensa uma sensação de que ele comprou e que agora ele vai comprar de novo no, no mesmo lugar porque ele ficou feliz com aquela aquisição. Né? Então, é, é uma coisa importante que eu quero falar com vocês agora é o chamado de preço de mercadoria imã. É o preço imã, né? É, essa mercadoria imã é uma mercadoria é, que também leva o cliente a, ao erro, induz o cliente ao erro e que também tem que ser muito é, bem trabalhada. Então, veja, eu ofereço um preço baixo para aumentar a circulação na minha loja, né? mas eu só tenho aquele preço baixo, e fico então trabalhando a semana inteira em cima daquele preço baixo, os clientes correm na loja, e o que a empresa na verdade está querendo é que a loja se encha de clientes, e aí ela vai vender os outros produtos, porque depois que o cliente está dentro do, dentro do ponto de venda, ele, a tendência dele se interessar em ver, em verificar, em acompanhar, em tocar em outros produtos. E aí eu fiz aquela chamada. Então, tem que tomar muito cuidado com, com, essa, com essa questão, porque isso também não tem um limite muito, muito certo. Né? O que você não pode é utilizar constantemente esse tipo de, de estratégia para que isso... É, você leve, você force, na verdade, né, você incentive de maneira até maldosa o cliente a ir até o ponto de venda. Ou você pratica uma média de vendas de, de preços que seja interessante para um determinado público-alvo, ou você, de vez em quando, nada impede de a sua empresa fazer uma, uma promoção de um determinado grupo de produtos... Para que os clientes falam, aquele seu público fala, olha, aquela loja que eu já compro nela está com preços interessantes de alguns produtos, como eu preciso desses produtos eu vou lá comprar, e nada impede do cliente circular a loja e comprar novos produtos. Então, por exemplo, a, tem uma, uma empresa aí americana, eu acho que chama, acho que fala Costco, ela coloca o preço da gasolina no supermercado, nas lojas dela, até um posto de gasolina, ela coloca o preço de gasolina bem mais baixo do que o esperado. O negócio dela não é gasolina, não é faturar com gasolina. Então eu vejo que nada impede da empresa é, abrir, ter um posto de gasolina e ter uma margem, chama markup, tem um preço entre o, lucro, é, entre o preço de custo e o lucro pequeno, pra, mas ela está servindo os clientes e ela constantemente mantém aquele preço. Aquele é o preço que ela pratica, aquele é o markup, né, a diferença entre o preço de custo e o lucro, né, o, a, aquela diferença, é o preço que ela pratica, ora, se isso atrai clientes, muito interessante, aí vem as outras empresas e reclamam, por que ela vende mais barato? Ela vende mais barato, porque é uma filosofia de preço dela, na área de, de venda de gasolina, de combustíveis, ter o preço barato, Assim como o Walmart tem a filosofia de ter os preços mais baratos. Então isso aí é uma, é uma forma de atuação. Então o que não pode acontecer é de vez em quando a empresa vai lá, dá uma agulhadinha, baixa um preço, enche de clientes, a loja, a loja tem um movimento maior e depois ele acaba com aquilo ali. Aquilo ali não tem nada a ver com o negócio da empresa. Então é, é, chamado, é o chamado o preço imã. Tem que tomar muito cuidado com isso, né? É, porque isso aí pode, é, aquilo que eu falei, não tem um, um, um, um padrão, mas você pode, a sua empresa pode ficar com uma imagem muito negativa. Né? Então, outra coisa que é muito, é muito feito também, que a gente vale a pena discutir, é aquele negócio, compre dois e pague um. Aí, como é que pode fazer um milagre desse? né Ou a empresa está com um excesso de estoque e quer ficar livre dele, então o produto já está com a data de vencimento é, próxima, ou a empresa não se interessa mais em vender aquele perfil de produto, ou a empresa está é, chamando o cliente, né? porque veja bem, eu tenho que ter pelo menos o custo é, médio dos dois produtos cobertos. Então se isso não acontece, tem alguma coisa diferente. E isso pode ser questionado pelo consumidor, pode ser questionado pelo concorrente, pode ser questionado pelos órgãos aí de fiscalização. Muito cuidado com essas promoções, tenham toda uma contabilidade, toda uma base de preços muito bem é, definida, trabalhada, registrada, para você não tomar é, um tipo de puxão de orelha aí dos órgãos de fiscalização ou mesmo ser questionado na justiça pelos concorrentes ou, de alguma forma, até mesmo pelos clientes. Né? É... Então esse tipo de, de oferta é, é legal se as empresas apenas reduz As suas margens de lucro Então se a empresa pega um produto Retira a margem de lucro dele Pega o outro, retira muito a margem de lucro dele Você talvez consiga vender né, uh, os dois Com uma margem de lucro tão baixa Que uh, o cliente consiga comprar os, uh, os dois E pagar só um Então isso aí vai depender muito O Walmart por exemplo costuma oferecer os produtos bem mais baratos, mas é difícil qualquer empresa provar que o Walmart está fazendo qualquer tipo de propaganda enganosa, porque quando você vai lá, eu tive aí nos Estados Unidos é, em diversos diversas lojas da Walmart, todas têm realmente um perfil, né? A filosofia de preço da Walmart é uma filosofia de preços menores. Esta filosofia de preços menores não vejo como propaganda enganosa, pelo contrário, né? é uma estratégia de marketing e uma tática de marketing das mais interessantes. Eu vendo muito, muito, muito e tenho um, um, um lucro pequeno em cada item de produto. Isso fez a Walmart a maior empresa do mundo no segmento, então é tranquilo, as pessoas atendem ao cliente, o cliente sai satisfeito, o cliente vê a propaganda, vai lá, ele fica satisfeito ele volta para casa, não tem o que eu vou falar daqui a pouco, a chamada dissonância cognitiva, que é o arrependimento pós-compra, e fica todo mundo feliz. Bacana, o concorrente que vende produtos de maior nível de qualidade, não que a outra seja de menor qualidade, mas uma qualidade superior a um preço maior, ele vai obviamente buscar um outro público, né? ele vai buscar um outro público e aí cada um tem o seu público. Igual aqui em Belo Horizonte você tem um butiquim dos mais simples, com aquele banquinho de madeira, que está lotado, como você tem um restaurante de alto nível, que também está lotado, ambos com preços diferentes, mas com um segmento de pessoas diferentes, né? um segmento de mercado diferente. Então o Walmart é, tem essa característica. Né? Então os preços do Walmart realmente levam os clientes a comprarem pelo, pelo site ou levam os clientes a irem lá e passear. Quando eu vou nos Estados Unidos, é, aqui em Belo Horizonte praticamente não tem Walmart, é, eu fico praticamente o dia inteiro circulando a loja e namorando os preços, namorando os tipos de produtos, né? eu que sou um cara extremamente pão duro, adoro preços com ofertas, adoro preços é, baixos né? e, e acabo levando realmente muita coisa, mas são coisas que me agradam e eu vou explicar ah, para vocês, daqui a pouco, sobre essa coisa de comprar é, um produto é, barato, ficar feliz ou não, se não ficar infeliz, tem produto que a gente até joga fora, se ele for muito barato, e se você não ficar satisfeito, você larga para lá, agora produtos caros não, produto caro que você se arrepende de comprar, gera aí um sentimento muito negativo no cliente, a empresa tem que ter muito cuidado com isso, né? É, então, nos Estados Unidos, vender abaixo do custo é considerado uma prática ilegal. Então, você compra uma, uma empresa, compra um produto, uma série de produtos, ela tem lá uma loja inteira. E se ela vende vários produtos com preço abaixo do custo, isso é considerado ilegal aí nos, em muitos estados aí americanos. Tá? Porque há uma fiscalização. Isso aí, que, isso aí pode significar que está que tá querendo prejudicar o mercado, tem alguém querendo quebrar os outros concorrentes, então é uma coisa muito séria, que tem que tomar muito cuidado, cuidado, né, pra você é, não deixar a sua empresa entrar nessa furada aí, que é essa coisa de vender os produtos abaixo do, do, do custo é, com, por qualquer motivo, tá, então tem tudo, as coisas têm que ser justificadas, tem que estar lá em, em, em lojas de outlet, tudo que possa justificar é a venda abaixo do preço de custo. E tem o chamado preço isca também, que vocês já devem conhecer, obviamente, mas vale a pena a gente falar que configura propaganda enganosa, se configura como propaganda enganosa. Os vendedores anunciam itens por preço muito baixo, sem a intenção de realmente vendê-los. Então quer dizer, eu anuncio um produto, mas eu anuncio com pouca é, quantidade de estoque dentro da minha loja então eu ponho lá um pouquinho de estoque, ponho lá naquele canto e ponho na, na, na, na mídia faço propaganda, dizendo, nós temos um preço baixo veja aqui, está um produto X está um preço tão barato, um preço tal inclusive falo o preço até muitas vezes falo o preço os clientes vão lá e o próprio vendedor fala, Ih, você vai comprar esse produto esse produto aí está com preço baixo mas esse produto aí ele não tem boa qualidade não O de boa qualidade é esse do lado Que custa 30, 40, 50% a mais no preço Então essa também é considerada uma, uma ação enganosa Um tipo de propaganda enganosa Que você pega produtos de baixa qualidade Você pega produtos que você nem vende muitas vezes Põe lá apenas para levar o cliente até a loja E lá ele é induzido a comprar outros produtos normalmente põe ou uma outra saída, aquela que eu comentei, é, que coloca uma, uma quantidade pequena de, de estoque, ou quase não tem nem o estoque, mas é, chama os clientes, então seria muito fácil, eu vou pegar um produto aqui, é, dentre os as, meus milhares de itens aqui que eu, que eu tenho nas minhas gôndolas, vou pegar um ou dois ou três, vou pegar uma quantidade pequena dele a um preço que ele de repente é um produto bom, produto muito procurado, mas eu vendo é, eu ofereço, né? E não tem estoque dele, ou o produto é o de qualidade inferior, porque na hora da propaganda eu não falo qual a marca, etc. Eu falo, eu falo lá, geladeira do tipo tal, com 200 litros, não sei das quantas e tal, a, a X dólares. E aí o cliente corre lá, chega lá, é uma geladeira da pior qualidade. E aí o vendedor fala: ó, mas tá barato. Mas essa geladeira tem alguns problemas. Agora Vou te mostrar uma outra. Quer dizer, então, esse tipo de ação é uma ação que deixa o cliente extremamente irritado e deixa a fiscalização, os órgãos de fiscalização também irritados. Então, nós de marketing temos que tomar muito cuidado para que a gente não, não incorra nesses erros e não seja levado por esse diabinho do que está nas nossas costas aí. Prefiro dar atenção para o que está do outro lado. Vamos fazer coisas interessantes, coisas criativas, promoções que efetivamente levem os clientes às nossas lojas e que façam o, o nosso faturamento aumentar e que façam o nosso cliente ficar feliz e que não dê margens para problemas com a fiscalização e nem problemas com ações dos concorrentes contra a gente. É uma questão de filosofia. Você tem lojas, a mesma loja, é, a, a, o mesmo produto vendido numa loja sofisticada, um celular da Apple, da Samsung, a, que é vendido a um preço, tudo bem, ele pode ser vendido a um preço bem menor numa loja mais popular, como tem em Boston, como tem aqui em Belo Horizonte. Mas muitas vezes o cliente, é, até vou, vou, vou, vou comentar aqui sobre isso, muitas vezes o cliente prefere pagar um preço maior numa loja mais sofisticada, com uma águazinha mineral com lugar para sentar, com ar-condicionado, do que pagar um percentual de dólares a menos numa loja em que há acúmulo de pessoas, principalmente agora, né, com, com o coronavírus, um acúmulo de pessoas, que você acaba chutando um, um determinado é, é, eletrodoméstico que, tá fora do, que ele está no meio do caminho, fora do lugar, o vendedor é grosseiro. Então, muitas vezes, a pessoa prefere pagar mais caro, mas ter um atendimento sofisticado. Então é aquilo que a gente fala, eu gosto muito de falar isso para os meus alunos, né? é o cliente sensível a preço e o cliente insensível a preço. Então você tem uma loja que vende produtos eletroeletrônicos de alto padrão, a loja é de alto padrão, com todos vendedores uniformizados, uh, educados, preparados, lugares, um, um espaço amplo, né? uma excelente uh, disposição de todas as mercadorias, etc, planos sem fila, etc, então muitos clientes vão nesses lugares, pagam mais caro e mais ficam satisfeitos, não há o famoso arrependimento pós compra, e outros clientes que são sensíveis a preço, que têm menos condição financeira, ou como eu, são mais pão né? são mais tem escorpião no bolso, não gostam de gastar, preferem muitas vezes ter que encarar lá um atendimento ruim, uma loja mais apertada, mas ele economiza ali nos dólares que ele vai gastar. Então, bom, então nós temos que oferecer, o marketing tem que oferecer todas as possibilidades. Oferecer produtos e serviços que atendam a todos os clientes. E aí cada um escolhe o seu segmento de mercado. Você quer trabalhar com clientes de alto luxo, você vai para um, um shopping que tem um andar com maior luxo, se você quer uma coisa mais... mais Simples, você vai para uma rua normal, então vai depender de um conjunto de fatores, vai depender da estratégia de marketing, vai depender da estratégia de vendas daquela empresa. E daí vem o que a gente está falando até agora, a estratégia de comunicação, a estratégia específica de propaganda, a estratégia específica de é, promoção de vendas. Então você vê que o marketing começa lá em cima, bem amplo, e vai chegando até no preço final ali na gôndola ali no, no balcão do, da loja, do ponto de venda então essa é uma questão importante né então esse preço isca é uma técnica ilusória é, induz o cliente a comprar o mais caro, ele depois compra muitas vezes ali pressionado pelo vendedor, depois ele fica insatisfeito e isso realmente é, leva a empresa a manchar né, a, a, a criar aí uma coisa negativa na sua imagem. E eu vou falar sobre o marketing boca em boca. Né? Então, aquilo que eu falei, né, é, as empresas oferecem preços baixíssimos e muitas vezes não tem o produto em estoque ou tem um pequeno estoque. Isso é muito feio, né gente? Vamos falar assim, bem, bem mineiro. Isso é muito triste, porque isso mostra que a loja não tem Respeito pelo seu consumidor. E a gente precisa ter uh, uma capacidade de oferecer o melhor possível ao cliente. Melhor possível, mas dentro das nossas capacidades. Então, empresário e empreendedor, nunca prometa além daquilo que você possa efetivamente cumprir e de preferência superar as expectativas do seu cliente. Essa é a questão. Então, essa coisa de ganhar dinheiro de curtíssimo prazo, tudo bem, é, pode até ganhar, mas vai ser por pouco tempo. O ideal é que você tenha um trabalho que vá crescendo, crescendo, crescendo, crescendo, até que sua empresa se, é, seja efetivamente estabelecida no mercado. Para ela ser estabelecida no mercado, obviamente ela foi estabelecida na mente do consumidor. E esse é o trabalho, esse é o desafio do marketing, esse é o desafio da comunicação, esse é o desafio das vendas, e esse é o desafio da promoção de vendas. Né? E outra, outro tipo de preço que eu queria comentar com vocês, a gente tem um tempinho ainda legal, é o chamado preço predatório. O que é esse preço predatório que a gente as empresas podem uh, utilizar, podem uh, praticar, e que é uma coisa realmente muito problemática. Então o que, que acontece? A empresa oferece preços muito mais baixos, mas muito mais baixos, para poder quebrar os concorrentes próximos. Então eu sou uma empresa poderosa, sou uma empresa grande, um comércio, um supermercado, uma loja de roupas, uma loja de eletroeletrônicos, e tenho ali, estou ali é, em, na, no centro de Boston, tá? E eu, tenho, eu estou vendo que várias lojas menores estão se aproximando, estão começando a roubar alguns clientes Ou até pelo menos a preferência dos clientes, ou menos, menos ainda estão, Os clientes estão passando lá, fazendo comparações, etc Como eu sou poderoso, eu posso aguentar três meses, seis meses, vendendo a preços super baixos né, Muitas vezes até abaixo do custo, para poder superar os, o preço dos concorrentes e fazê-los quebrar Fazê-los é, fecharem suas portas E eu ficar sozinho no mercado Isso é uma atividade enganosa Constitui crime também Se for é, identificado Aí nos Estados Unidos Tem a chamada lei Sherman é, E tem o Federal Trade que, que avalia Essas questões Então também o pessoal não está dormindo não Nem o cliente mais Que está de olho E nem os órgãos de avaliação eu acho que a gente tem que ficar de olho, não nos órgãos de avaliação, mas na nossa própria consciência, enquanto, enquanto empreendedores, enquanto homens e mulheres de marketing. Né? O nosso trabalho não pode ser feito dessa forma. Nós temos que ser os melhores, porque nós temos os melhores produtos, temos os melhores preços, temos a melhor filosofia de atendimento aos clientes, e temos o melhor, a melhor filosofia de pós-vendas, de atendimento ao cliente insatisfeito. Esse conjunto de fatores é que vai fazer uma empresa efetivamente crescer, pode observar, né? isso aí é uma coisa importante, vale a pena. Então o que eu acabei de falar é uma forma de concorrência injusta, né? e... então a gente tem que ficar de olho. Agora, no caso do Walmart é diferente, porque ninguém provou até hoje que o Walmart tira uh, dos seus custos de vez em quando para poder baixar o preço, não, a filosofia, aquilo que eu já expliquei, a filosofia do Walmart é uma filosofia de preços baixos, ele já nasceu assim, eu conheço a história do Walmart, ele já nasceu assim, assim como outras empresas já nasceram sofisticadas, então a gente, os órgãos também e o próprio cliente sabe disso, sabe das empresas, quando você fala aí nos Estados Unidos, quero comprar uma coisa mais, mais simples, um presente mais barato. Eu quero re repor algumas peças em casa, de cobre leito, etc. Da cozinha. Você vai no Walmart. Ou você vai em outras lojas americanas aí. Senão eu fico fazendo merchandising só da Walmart aqui, que eu tenho. Eu adoro, né? Mas outras lojas aí. Então, todas elas têm uma, têm uma história para contar. O que não pode acontecer é um milagre, né? De repente, uma loja cara a cara, fica tudo extremamente barato, promoções é do céu, impressionantes aí os órgãos já ficam de olho e os clientes também já ficam de olho para saber se aquilo ali não é de alguma forma um modo de enganar o cliente uma outra coisa pessoal, importante que eu queria comentar, que eu quero comentar com vocês é a chamada discriminação de preços então é o seguinte, o que é isso? esse é mais técnico um pouco, mas vale a pena comentar eu ah, sou um fabricante de perfumes, sou um fabricante de algum produto eletroeletrônico, sou fabricante de algum tipo de, pro, de produto é, de, de, ligado à farmácia, algum tipo de remédio, produtos é, ligados à saúde. Aí eu tenho vários revendedores em Boston, vários revendedores em toda Massachusetts. O que, que acontece? Eu começo a fazer o seguinte, eu vendo um, num preço mais alto para um, num preço mais baixo para outro, eu começo a fazer discriminação de preços de acordo com a, o meu interesse regional. E aí fica o seguinte, você vai ter numa, no mesmo estado, numa mesma cidade como Boston, produtos, revendedores que compram um produto por 50 dólares, outro que compram do fabricante por 30 dólares. Então isso também não é considerado uma, uma coisa ética, e tem que ser trabalhado, há uma exceção, há uma exceção que tem que ser comprovada, é o seguinte, um, um revendedor é muito poderoso, você é um fabricante, tem um revendedor, o revendedor é muito poderoso, e ele te compra caminhões e caminhões e caminhões de produtos, e ele te pede um desconto, obviamente, eu estou te comprando, todo mundo que pede, aliás eu aconselho, eu sempre faço isso, em qualquer lugar, até um chiclete eu peço desconto se eu for comprar uma caixa, então o que é que acontece? Eu vou é, dar um desconto sim para aquele revendedor que me compra é, uma grande parte do meu estoque é, eu preciso alimentá-lo eu preciso, é, alimentá preciso é, motivá-lo a continuar comprando do meu produto mas o que não pode acontecer o que eu estou chamando aqui de discriminação de preço é uma falta completa de planejamento ou de orientação ou de direcionamento Cada um eu vendo por um preço dependendo da cara do freguês. Então isso aí também é considerado falta de ética, é considerado em alguns lugares até como crime, tem que ser muito bem trabalhado e fiquem de olho. Tenha um preço padrão para os seus revendedores, para você oferecer o produto da sua fábrica para os seus revendedores e tenha uma política clara, objetiva, de descontos até X caminhões, eu dou um desconto de tanto, acima de... Então, quer dizer, você tem que ter isso claramente, explicável, de forma que você explique tranquilamente essa situação para aqueles que estão tendo que pagar mais caro. Ó, você, como compra pouco, no seu caso aqui eu tenho uma tabela para quem compra menos, eu, o preço é tanto. Para quem compra assim, ah, bom, então está tudo explicado, não estou mentindo para um, enganando o outro, etc. Essa é uma questão fundamental, tá? Tá? que a gente precisa tomar cuidado. Outra coisa perigosa também, que a gente tem que tomar muito cuidado, é que nos Estados Unidos isso aí é avaliado de maneira bastante rígida, que é o chamada prática de cartel. Né? A fixação de preço. Um grupo de empresas, pequeno normalmente, né? é... define juntos, eles se reúnem e falam, o preço da gasolina vai ser X dólares. E todo mundo vende igual. Então não dá ao cliente a condição de selecionar qual o preço melhor que ele vai comprar, qual o posto que ele vai comprar. Não estou dizendo que isso acontece, né? isso aí já aconteceu muitas vezes, acontece aqui no Brasil também, mas isso é um crime tão claramente identificável que não acontece tanto assim, de uma maneira que a gente possa falar assim, ah, eu conheço um caso, a gente vai ter que tomar mais cuidado para isso. Então os clientes perdem o poder de escolha. Isso aconteceu no Brasil, os caras reuniram, os donos de postos no Brasil reuniram e fecharam a gasolina a 4,00, por exemplo, aqui no Brasil. Então você vai num posto reais, no outro reais. Ué, isso, é, isso é cartel. Por quê? Porque aí ninguém prejudica o outro, todo mundo passa... E outra coisa, esses preços são definidos normalmente para cima, jamais seria para baixo, normalmente para cima. Então o cliente não tem um poder de escolha, por isso que é um crime a cartelização. Bom, pessoal, tem aqui, para já ir terminando, alguns, algumas perguntas do, dos nossos seguidores, que foram feitas aí durante a semana pelo site, foram feitas aqui pelo Instagram, etc. Eles me perguntaram uma coisa bacana, que eu acho legal falar, que é o que é dissonância pós-compra, né? O que é dissonância pós-compra? Eu vou explicar primeiro o que é dissonância, né? depois eu vou explicar o que é o pós-compra. Então é o seguinte, é quando... As expectativas dos clientes não são satisfeitas. O que é dissonância? A dissonância é um sentimento negativo. Eu tinha uma expectativa quando fui fazer alguma coisa qualquer, fiz aquela coisa e depois me arrependi de ter feito. Eu acho que eu não devia, deveria ter feito, porque não foi legal, não me fez bem, não atendeu as minhas expectativas. Então o que é dissonância pós-compra? Um cliente, um casal, sai de casa, ou, uma, ou o marido sai de casa para comprar um terno, ele vai lá, vai numa loja e escolhe um terno, o vendedor, de uma certa forma, é, dá uma, uma forçada para ele fechar o negócio, ele veste o terno, acha legal e vai embora para casa. Quando chega em casa, ele põe o terno para mostrar para a família e ele percebe que o pessoal não gostou muito. Ele percebe que realmente ficou um pouco curto Que a cor não era mais legal Então há um processo natural E isso não é culpa de ninguém Muitas vezes não é culpa do cliente Muitas vezes nem é culpa da empresa Apesar de eu ter dado o exemplo aqui do vendedor é, Há esse processo de dissonância cognitiva Um sentimento desagradável Por você ter comprado um produto Ter feito um investimento E depois arrependido então agora você vai depender de troca, você vai ter que voltar no vendedor, depender, nos Estados Unidos isso é muito mais fácil, né? é só chegar e trocar. Mas ainda aqui no Brasil e em outros países, ainda tem esse, toda, uma, toda uma, uma, uma burocracia nessa troca. De toda forma, ela é um problema, porque comprou um carro, normalmente a é dissonância pós-compra é mais para produtos mais caros. Você comprou um carro, você comprou um computador de ultimíssima, de última geração. E você chega em casa, vai trabalhar no computador e de alguma forma ele não corresponde àquilo que você esperava. Então não é só devolver, ali tem todo um processo de decisão. Qual outro que é melhor? E por que não esse? E eu já estou há seis meses escolhendo esse computador. Então as empresas têm que trabalhar é, sempre preocupadas em, de alguma forma, facilitar essa redução da dissonância. Fazer com que as pessoas não se sintam tão arrependidas assim. Então, o que é a dissonância cognitiva? É o remorso do consumidor. É exatamente isso, é o remorso do consumidor. Eu comprei alguma coisa e agora estou arrependido de ter comprado. Quem vai perder com isso? Ele, porque ele não vai ficar feliz, mas a loja também vai ter uma série de, de coisas negativas. Então, o que, que, as, o que, que pode ser feito né é, para tirar esse sentimento desconfortável, pessoal, para tirar esse, esse sentimento desconfortável do cliente. Então, veja aqui, mandar mensagens parabenizando o cliente pela compra, isso pode fortalecer a autoestima dele com o produto que ele comprou. A GE faz isso, a General Electric aí nos Estados Unidos faz isso. ó oh, Você acabou de adquirir um dos nossos produtos, parabéns, esse produto realmente tem uma qualidade superior, temos aqui as comprovações... É, é, você escolheu um produto de última geração, ele tem as melhores características, veja as características abaixo, tudo aquilo que, que pode reforçar a, a, a imagem do cliente perante o produto. Por que não a empresa fortalecer a imagem do produto mostrando ao cliente que ele fez uma excelente escolha? Parabéns, o seu terno é um terno de corte do, do mais é, fino trato, e você acabou de, de, de escolher, etc, etc. Quer dizer, você pode, a empresa pode fortalecer a imagem do produto sob o ponto de vista do cliente. Outra coisa, é, etiquetas de garantia, comprou uma roupa, você coloca a etiqueta, esta roupa é feita da melhor maneira, com os melhores tecidos, pelos melhores técnicos, indústria, tal, tal, então você vai colocar ali, né, parabéns pela sua aquisição. Isso tudo fortalece. Outro dia minha esposa me mostrou um, uma, um produto aqui em Belo Horizonte, escrito mais ou menos assim, este produto, este produto, é, não é uma calça, isso não é um produto, isto é o um emprego para cinco pessoas. Quer dizer, você tem que fortalecer né, a imagem do produto na cabeça do consumidor. E oferecer lealdade ao cliente. Não gostou, eu te devolvo. É o que acontece aí nos Estados Unidos, na maioria das empresas. Se tiver algum caso diferente, me contem aqui na, na, nas, nas observações, nas perguntas. Então, oferecer lealdade ao cliente. O cliente quer isso, se eu comprei e não, e não gostei, houve esse arrependimento, houve esse sentimento desconfortável, esse remorso, eu, na mesma hora ele acaba, porque eu falo assim, é só eu ir na empresa, entrar no site e falar que quero devolver, que quero trocar. E a empresa fala perfeitamente, quer escolher outro produto, quer o dinheiro de volta, quer que cancela, quer que vira aqui na loja, e aí vai. Então é isso que o cliente quer. Então a lealdade também ajuda muito o cliente, ajuda muito ao cliente, né? eles precisam se sentir confortáveis, tanto é, durante a compra, quanto depois da compra. O cliente que se sente confortável, pessoal, depois da compra, ele está é, feliz, e aí a percepção que ele vai ter da loja que ele comprou, da empresa, seja de onde for, do restaurante que ele comeu, vai ser um aspecto... É, que vai levá-lo a uma possível lealdade. Isso é uma coisa importante. Então, uma outra pergunta que me fizeram aqui. Rogério, o que, que são consumidores passivos que você falou outro dia? Ah, então esses consumidores passivos, né, é, é aquele, aquele negócio, né, são aqueles clientes que ao serem mal atendidos, ao não se sentirem é, realizados na sua compra ou no atendimento, esse cliente tende a não gostar da empresa, tende a não voltar mais na empresa, e ele pior, ele tende a falar mal da empresa. Fala, tive uma empresa aí, mas não gostei de nada lá, tive uma empresa aí, tive numa empresa aí, numa loja, etc, etc, supermercado, açougue, tive numa empresa e não gostei das coisas lá, não gostei do preço, não gostei do atendimento, ou não gostei dos produtos, ou não gostei da iluminação, quer dizer, cada cliente tem um nível de exigência. Então, é, os consumidores passivos são esses consumidores que eles é, não fazem nenhum tipo de retorno, não dão nenhum tipo de retorno para a empresa. É, ele não fala, empresa, eu estou infeliz e quero que você me faça feliz. Ele simplesmente vira as costas, e vai embora, e junto com ele toda uma, toda uma amargura, toda uma tristeza com o seu ponto de venda. A probabilidade dele falar mal da sua empresa é muito grande, diferente da probabilidade daquele cliente ativo, que é o cliente que ficou feliz, que foi bem atendido, que comprou, não teve dissonância cognitiva, não teve aquele arrependimento pós-compra, a tendência desse cliente é falar bem, só que tem um problema, as pessoas quando tem coisas negativas, elas falam para muito mais pessoas sobre a sua experiência negativa do que aquelas que têm experiência negativa, positiva, muitas vezes uma pessoa é super bem atendida num restaurante, ou num bar, ou numa, numa night, etc., né, num restaurante, e ele sai feliz e não conta para ninguém, fala, ah, tudo bem, é isso mesmo, é o que eu esperava, ou até acima do que eu esperava, mas quando a pessoa sai chateada, feroz, com alguma coisa negativa, ela conta para a família inteira, ela liga, ela põe no, ela põe na, na, na, no site dela, etc, etc. Então, muito cuidado com os clientes passivos, os clientes silenciosos, que não reclamam. Eu tenho uma paixão por cliente que reclama, porque isso mostra que ele quer me dar feedback, isso prova que ele quer continuar na minha empresa, se a minha empresa melhorar. Então, eu tenho é, orientado para que as empresas criem efetivamente... Não é ouvidoria, não que esse nome é ouvidoria, pelo menos aqui no Brasil, não funciona direito mais. É um, um setor de solução do cliente. É o, é o, eu, vou, eu vou até é, é, exagerar aqui, é um, é um, é um setor para criar, recuperar a felicidade do cliente. Pode chamar assim, pega os seus melhores é, homens e mulheres de relacionamento humano e coloquem lá para atender esses clientes esses clientes vão, ficar, vão sair de lá felizes e provavelmente vão continuar com, a comprando, vão continuar comprando na, sua, na sua loja. Então você pode criar aí esse atendimento online, esse atendimento pode ser por telefone, que já não está muito bem aceito mais, ou você pode criar direto na loja, não está satisfeito? Eu estou aqui para te ajudar, em que, que eu posso te fazer feliz? Essa é a pergunta, em que, que eu posso te fazer feliz? O cliente quer sair, quer ser feliz, mais nada. E o resto são detalhes, que têm que ser bem trabalhados, obviamente. Outra pergunta que me fizeram, mas eu vou deixar o detalhamento dela para a semana que vem, que nosso tempo já está esgotado, o que, que influencia o processo de decisão dos consumidores? Eu vou adiantar aqui, só para a gente poder depois responder isso, quem fez a pergunta, tá? aqui está o nome dela, eu não estou não conseguindo ver aqui, mas aí é o seguinte, é, primeiro, o que faz o cliente comprar? Fatores psicológicos, o cliente tem é, um amor ao produto, o cliente gosta da marca, o cliente acha bacana aquele shopping, o cliente se sente feliz com uma determinada marca, isso então são fatores que levam o cliente a comprar. Outros fatores são as atitudes, se o cliente cresceu num ambiente e que aquele tipo de produto ou serviço, no meio que ele vive ali, a família principalmente, é, acha aquilo legal, ele tende naturalmente a comprar aquele produto. Tem os fatores sociais também, que é o meio ambiente em que a pessoa vive, né, a, a empresa, os amigos, uma coisa mais ampla, né e o nível social dele também pode fazê-lo comprar um produto, ou não querer comprar um produto. E... Sem, é, como eu não dei muitas explicações, né e já no final, fatores situacionais, esse me preocupa, talvez até mais, que fatores situacionais são fatores de situação, o que, que significa isso? São fatores que o cliente vai comprar, ele ia comprar, mas muitas vezes não comprou, ou foi levado a comprar, porque a loja está suja, a loja está é, cheia demais, tem fila, são situações, que não tem estacionamento são situações que levam o cliente a falar, não, não vou comprar, ou vou comprar, vou fechar essa compra aqui e agora. Então, esse fator, pessoal, situacional, pode ser um fator positivo ou negativo. Então fiquem de olho nos fatores negativos, né? Para que vocês não tenham em suas empresas fatores, situ fatores situacionais. Que sejam negativos e que leve o cliente a não comprar na hora. Imagina que os clientes, os, o que é os clientes, o que seja, os clientes entrarem na sua porta e verem alguma coisa que não os agrada e voltar e virarem as costas e irem para o concorrente. Isso me dá até urticária aqui. Né? Isso quer dizer que a gente está cometendo algum erro operacional dos mais simples possível e a gente, de repente, está perdendo clientes com isso. Para fechar o nosso programa, o nosso encontro, quero agradecer aí a presença de todos, a participação de todos, né, a, a audiência de todos aí da TV Negócio Fechado e da Rádio Negócio Fechado. Eu quero terminar com duas frases para a gente fechar aqui a nossa semana, a nossa sexta-feira. A primeira frase, pessoal, é a seguinte, é a seguinte. Os desafios são o que tornam a vida interessante. E superá-los é o que dá sentido à nossa vida. Então vamos ficar de olho aí, né, e vamos enfrentar, encarar os desafios. E a outra frase, para encerrar mesmo o nosso programa de hoje. Vejam bem, ouçam, nós nos tornamos aquilo que pensamos. Então, se você pensa que não dá, não dá. Se você pensa que dá é porque vai dar mesmo, a nossa mente é que realmente nos leva, nos dá o melhor caminho, ok pessoal, um super abraço para todos, hasta lá vista, hasta pronto, super abraço, até sexta-feira que vem, se Deus quiser, tudo de bom para vocês, tchau, tchau.